O Hora News termina aqui, fica agora com Fala Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. A gente abre a edição do Fala Brasil de hoje com imagens de um confronto entre moradores e policiais militares, isso no centro de São Paulo, durante a noite numa operação contra o tráfico de drogas. É, tudo começou quando os policiais faziam buscas né na região. Um suspeito caiu de um telhado, uma confusão. Celso Catelli, bom dia para você. Bom dia, Salsi. Ele machucou a mão né, e os moradores impediram que a polícia continuasse o trabalho. Como é que foi isso, hein? É isso, Roberta. Bom dia. Bom dia, Salsos. Os policiais usaram tiros, balas de borracha e bombas de efeito moral. O trânsito chegou a ser bloqueado. Sério, foi uma tremenda confusão que a gente mostra para você agora na reportagem do Pedro Leão. A imagem mostra um cordão humano formado por um grupo de moradores. Ele...